Mãe Giovanni, é triste a gente tomar conhecimento desse tipo de coisa, né? Quer dizer que nenhum pastor, nenhum evangelista que chegue a brilhar, que chegue a ser usado, porque pelo que eu conheço desse evangelista Lorival, ele é um homem de Deus, tá entendendo? E na verdade, qualquer homem de Deus, jamais se sujeita a homens carnais veja a que ponto a igreja chegou, veja a que ponto o pastor Ailton entrega o governo tudo que há na igreja na mão do filho e todos conhecem que o pastor Ailton Júnior ele é quem governa a igreja no estado, ele é quem determina ele é quem organiza ele é quem dá a última palavra em tudo. Sempre foi assim. Na verdade, sempre foi assim. É de estranhar que queiram calar o Espírito de Deus, do Espírito Santo. Mas não vão conseguir, né? Jamais ninguém conseguiu. Como é que ele vai conseguir? Pelo contrário, cada movimento dele, Deus tem três, quatro movimentos, é o contrário. Pode ter certeza disso. A repercussão dessas duas ações que o pastor Ailton moveu, essas duas, essas duas ações já estão tendo uma repercussão muito grande, porque ele não suporta críticas, ele não suporta ser é, enfrentado por ninguém. Isso, meus irmãos, nem na política acontece mais. Na política, o político é motivo de charge, motivo de chacota, motivo de... Isso aí é uma coisa natural. Caso ele não tenha é, o devido preparo para enfrentar essas coisas, aí dá nisso. Procura a justiça, aí quando chega na justiça, as denúncias que se tem parece que começam a pipocar, começam a, a se reverter contra ele mesmo. Isso aí simplesmente é Deus permitindo. Deus coloca na mente dele, faça isso, ele faz, mas exatamente para a queda dele, entendeu? Incrível como Deus age dessa forma. Deus coloca a, a, uma visão para ele totalmente distorcida, ele envereda naquela, naquela visão. Pra lá na frente, levar uma queda. A Bíblia diz que Deus pega o homem na sua própria estutícia. Então, a estutícia dele é, não quero ser enfrentado, não quero ser molestado, criticado por ninguém. Aí procura logo o quê? A mídia social, como fez o filho, e procura a justiça, como fez o pai. Aí dá aso, dá meios, da pessoa se defender e colocar muito mais coisas. Doutor Miguel, a paz do Senhor, servo de Deus, isso nos causa muita tristeza, né? Porque vem confirmando aquilo que a gente vem dizendo, agora nós não nos arvoramos de alegria, de vibração, por isso não, não é? porque é triste para a nossa igreja, isso é triste para o corpo de obreiros da nossa igreja, aquilo que a gente vem dizendo, que transferências de campo, transferência de obreiros, consagração de obreiros, envio de missionários para o campo, muitas dessas ações, desses atos, não estão sendo na direção de Deus, e sim por conveniência. Não é? O caso do evangelista Lorival. nós temos casos aqui próximo de obreiro, e, por exemplo, o presbítero aqui de Garanhuns, que a chamada dele era para os Estados Unidos. E quando o presidente da igreja soube que um pastor amigo iria levá-lo, iria levar esse determinado obreiro para os Estados Unidos, há 12 anos atrás o arrancou de Garanhuns e o enviou para uma cidade aqui próxima. E o obreiro está lá há 12 anos, simplesmente com aquela ideia, eu não vou perder para ninguém. E termina fazendo as coisas totalmente fora da vontade de Deus. Assim como esse obreiro aqui na nossa região, Deus irá abençoar o evangelista Lorival lá na Argentina, estará com ele, estará abençoando ele, a família dele. No entanto, isso não quer dizer que a ida dele para lá foi ou é a vontade de Deus. Está sendo a vontade de Ailton José Alves, por ciúme e inveja do seu filho. Porque ele tem inveja, o Ailton Júnior tem inveja e ciúme do evangelista Lourival, do evangelista Enoque, do Natanael Balé e de muitos outros que estão aí em evidência que Deus está abençoando, que a igreja está recebendo a mensagem. Isso é muito triste, e quando o senhor fala que Deus está permitindo palavras de erro na boca do presidente Elton José Alves, isso nos remete a 1 Reis 22, não é? quando o rei Acabe estava desobediente, queria fazer as coisas do jeito que ele queria e queria ouvir os profetas, da boca dos profetas, aquilo que ele queria ouvir e não o que Deus queria falar, e aí levantou-se um espírito da parte de Satanás, né, e disse ao Senhor, olha, é, eu irei e colocarei palavras, aí Deus disse, como tu farás? Aí ele disse, eu irei e induzirei os profetas dele ao erro, eu falarei palavras que ele quer ouvir, mais ou menos isso o texto diz, diz assim, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, o Senhor, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas e o Senhor falou mal contra ti. Veja bem, né? Isso está acontecendo hoje, irmão, na direção da nossa Assembleia de Deus. Aí tem um comentário aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre essa expressão, o Espírito da Mentira. Veja o que é que o comentarista diz. O Espírito da Mentira, neste caso aqui, é um dos agentes de Satanás, um espírito maligno sob o controle de Deus para destruir Acabe e os falsos profetas no seu pecado. Seus corações estavam endurecidos contra a verdade de tal maneira que Deus por fim os entregou a mentira como a a justa penalidade pelo seu pecado. Esse mesmo tipo de julgamento ocorrerá nos últimos dias na nossa era, quando então Deus enviará a operação do erro, segundo Tessalonicenses 2:11, sobre todos aqueles que não receberam o amor da verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O engano será, segundo a eficácia de Satanás. Isso aqui é uma mensagem para o período da grande tribulação, mas também para os nossos dias, os últimos dias em que viveremos aqui na Terra, a igreja viverá aqui na Terra. E nós não temos dúvida, irmão Miguel e demais irmãos, que a operação do erro está sendo permitida por Deus, na boca não é, dessa liderança da nossa igreja, para que muitos que ainda insistem em não enxergar, que defendem cegamente esse sistema, sejam de fato enganados. Mas Deus, Deus, no momento certo, no dia certo marcado por ele, ele porá um fim, porá termo a tudo isso. Porque a nossa igreja é uma igreja de respeito, uma igreja grande, uma igreja que tem verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus que evangelizam, e não vai ficar o tempo todo à mercê dessa liderança, não. Com certeza, os irmãos tenho certeza disso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.